Olá meus amigos e hoje encontramos para o neste alojamento aqui que é o Ocean Studio, estão aqui a ver, não é? Que é aquele. ficamos ali em cima, alojamento local, que é aqui o número 4, subimos umas escadas e lá em cima temos o apartamento, ensinamos aqui o carro, podemos ver aqui o largo agora estão a ver aqui santário de Nossa Senhora dos Remédios, ali à frente, que é aqui mesmo aqui ao pé da. Ok, é que este aqui, está, já, já fomos lá sempre por acaso, está com a proprietária, está mesmo porreirinho o alojamento. Ora, é aqui esta porta, vamos aqui a ver, é que temos aqui, Fernanda, vamos ver aqui o, o número do apartamento é, alojamento local, número de telefone da senhora, para marcarem se quiserem, número 4, aqui tem no booking, mas se quiserem sempre é alugam um bocadinho mais, mais baratos. Então vamos lá entrar e vamos lá ver o apartamento por dentro a Eu tenho Pai, aqui já. Tenho. a chave. Tem. A gente tem que ver a forma onde é que tu cabes, Se calhar o Kevin vai ter que dormir lá daquele canto e a gente dormir cá na. No... Sim, rapaz, o e fica, é isso mesmo. Que ele gosta muito de acordar de noite e comer e petiscar um bocadinho. Gosta de petiscar. Sim, esperar um bocadinho para mim ter que fazer o filme. Lá, lá. Vamos lá, calhar aqui. está ah, ligado. Temos aqui, sim, gilizar a mão. Janela. Temos uma chave desta porta. Vamos despir. O apartamento fica em cima. Este é o proprietário. Fica aqui e nós vamos por aqui esta parte. Esta porta aqui já é nossa. Fechamos aqui a porta, não é? Já é nossa. Colégio. A luz é aqui que se liga, desliga. Aqui temos outro interruptor aqui e outro interruptor ali, ok? É mais para a velocidade podemos também meter isto aqui, se quisermos aquilo ali dá, dá ali para um, uma varandinha estão a ver? já vamos ali para chover, vamos, vamos já ver agora esta varanda está aqui as chaves, duas chaves e é aqui, vamos aqui podem tomar aqui o, o café da manhã se quiserem vamos aqui Olá! Olá. <risos> Temos aqui o carro como estão a ver A caixa de polícia está ali perto também Aqui esta parte como é polícia temos aqui para aí tudo aqui à volta Vamos lá entrar outra vez Para cima Subimos Aqui as escadas Até faz bem Quadro elétrico. Ah, muito bem. Não posso nada em cima do aquecedor. Tal, tal, tal. Vamos lá ver aqui mais para trás para ver tudo bem. Agora temos duas camas individuais, como estou aqui a ver. A senhora já ofereceu três águas logo, mas é três pessoas. E daquele lado temos uma cama é, de casal. Pronto, uh, mais. Vamos para este lado aqui primeiro. Agora ligar as luzes. Oh, tá, estava ligada já. Então, vamos lá aqui. Estão a ver aqui a cama, uhum. aqui as almofadinhas, neste lado que temos de conveniência, temos aqui o micro-ondas, que é isto a máquina do café, uma placa, outro micro-ondas e o lavatório, a placa, aqui no armário temos, podem ver todos os utensílios, caixotes para reciclar Aqui deste lado, mais higiene. Aqui deste algum um para temperos. Podemos usar tudo, não é? Aquecimento. Uma mesa para comermos. Aqui temos uma máquina de lavar a louça, de lavar a roupa, extintor. Esta cama, esta aqui, onde o proprietário diz: pronto, é reservado. Que é onde o proprietário guarda as mantas. Isso. Pronto, para guardar, ok, tudo bem. Ali uma televisãozinha. led, cama, como estamos a ver. Frigorífico. Agora marca, congela e tudo lá dentro. E aqui, frigorífico. Agora deste lado. Até liga. Temos ventilação, chuveiro. Vamos uhum, ver, aí estou eu tudo legal, fixe agora vamos lá ver é o, é o que é isto higiene, o gel a sanita para a roupa suja que temos aqui no móvel temos uma vela o um secador e as gavetas estão coisas vamos temos ali ok o uh, tapete porreirinho a chuva, a cabeça do chuveiro para não escorregarmos também. Tudo pensado é? Conseguimos da cama, temos os tapetinhos como estão a ver. É bem um porreirinho. O que é que acham? Agora visto lá para fora, cá de cima, vamos ver como é que se isto. Isto agora abre-se. O é que isto sabe? Assim. Não, isto nem puxar isto, calhar. Vamos lá, aqui. aqui deste lado como estão a ver agora, já com a luz aberta, estou a ver agora já muito mais iluminação Aqui os aparelhos todos que já tinha mostrado há pouco, está um pouco mais escuro até espermodô tem, trituradora, açúcar... Né? vou passar com uma belas férias, que é E temos esta vista aqui do quarto estou a, a ver lá o fundo, o mar? Dá para ver um bar aqui em Peniche tem um Aldi e este tem um inter e este tem mais coisas eu não vi bem mas depois é só ver procurar na internet lá restas coisas bom deixa eu ver agora eu vou fazer com o teste da cama puxei isto para o lado Epa, fofinha esta aqui é daquelas macias é para isto deixa, deixa a marca das mãos ah, cabe na perfeição como estão a ver é fofinha olha para aí tecido, Pá, é um espetáculo, para quem vem, menos, às vezes vem os dentistas, tipo, aqui quatro raparigas, dividem as camas, assim uma pessoa dá para dividir e não se paga muito, pronto, acho que é o ideal para o pessoal, bom, espero que tenham gostado aqui de, deste alojamento de nicho, e continuem no canal, vejam o resto dos alojamentos que nós temos, obrigado por assistir, até já. pronto, chegamos a mais um dia e agora. Não falta nada. Não! Chegamos mais um dia e vamos agora até as Berlingas. Ficamos aqui elogiados, ali naquela porta onde ela está. E estão a ver a nossa vista aqui. Correr tudo bem, impecável. A nossa casa fica para o lado de lá, não é aqui para este lado? Temos uma varandezinha. Tudo impecável, tudo bom. Ok, então vamos lá. É que a acompanhar até as berlings.